E aí galera do canal, aqui é o Zuby. estamos com mais um vídeo da série Top 5 E hoje estamos com a Shadow, no caso, antes, se inscreva no canal, compartilhe, deixe seu like e comente aí as perguntas que vocês querem, qual guild vocês querem ver aqui? Então, vamos dar uma pincelada rápida nas regras. O, o que o Marcos Zaxedo vai ter que fazer? Vai ter que responder cinco perguntas, cada uma em um minuto. As perguntas, como no vídeo anterior ninguém comentou das perguntas, quais perguntas fazer, só comentaram o que guilds queriam ver, e estão discutindo entre si. Então, eu escolhi mais perguntas. Então, vamos lá. Marcos, quer dar uma apresentada rápida? E aí, galera, prazer. Marcos BR9 aqui, feliz de estar Adam. A gente pode todo mundo aqui. Muito obrigado pelo convite. YouTube. Opa, obrigado. Então, já sabe que vai ter que responder em um minuto as perguntas. Eu vou abrir o cronômetro aqui no meu celular, para facilitar. Quando tiver faltando 10 segundos, o aliviar tem 10 segundos. Então, você, quando tiver faltando 10 segundos, tente cortar o máximo possível, porque eu já vou cortar você no meio e já vou para a próxima pergunta, certo? Ok. Pronto. Primeira pergunta. É, deixa eu ver como, foram pra... como vocês foram para a Aliança dos Deuses? Iniciando. Vamos começar? Pode é, começar. Sim. Aliança dos Deuses surgiu antes do beta do jogo sair. Érimo do chinês, entre Hades, caiu entre outros. E primeiramente começou com eu começando o coelho da Hades, formamos a aliança com a Hades, e daí veio a Ômega, que é também servidor chinês. Depois de vir a Ômega, veio a Vikings, entre outras, veio a Kanaite, e daí surgiu a Kaiô ao nosso lado. Tentando como uma forma de, como eu posso dizer, uma união entre as superpotências do jogo. Até chegarmos no ponto que estamos atualmente. Entendeu? 20 segundos, quem é que lamenta mais alguma coisa? Não, não. não. Só esse? Ok. É. Uhum. Como que... É, bom pausa aqui. Próxima pergunta. Como é que era lá no chinês? Muita diferença Cara, daqui pra lá? Bastante diferença. Até porque quando chegamos no chinês, é meio lógico que quem domina são os chineses. Não tem uma disputa certa. Aqui podemos ver que muitas guildas que atualmente estão em ranking 10, no chinês era um ranking, sei lá, 50, 30. Era complicado dominar um servidor ou pegar um boss com um o rio no meio. Ao chegar no brasileiro, conseguimos ver a opção de conseguir dominar botes, territórios, que agora está sendo possível, graças ao servidor brasileiro que foi lançado no jogo. Hum, só uma pergunta, mas continua sendo uma pergunta: é, Quais seriam as duas que vocês acham que eram bem menores aqui no, no, no chinês e agora são maiores. 10 segundos para responder isso. Vou pausar no cronômetro. Das guilds que você... Como você falou que as 50 guilds lá tinha guilds que eram top 50. Qual dessas guilds top 10 você acha que no chinês eram menores que aqui no BR, no BR cresceram muito, são bem maiores? 10 tá, segundos para responder tá. essa aí. A Shadow é uma delas. Omega também é uma delas. Agora está rank 12. Subimos muito no, no brasileiro. Esse é o objetivo da guilda. A Adis também estava nesse ranking. Ela competia com os chineses, mas estava em um aqui 20 no mínimo. E no máximo. foi. Deu tempo, vamos para a próxima pergunta? Vamos lá. Vocês ainda jogam no chinês? E por que vieram pro BR? Ou por que pararam Deu, de jogar no chinês? Vamos lá. Foi? Uh, foi. Acho que eu consegui responder essa pergunta na, na primeira, né? Sim. Eu ainda jogo o chinês junto com muitos outros Shadow. A gente joga lá por diversão, brincadeira, até porque eu parei no chinês com 800 e mil de poder no level 110. O objetivo disso é vir para o servidor brasileiro e conseguir crescer aqui também. A gente quer trazer a Shadow no servidor brasileiro. A gente quer trazer o que vem de lá, porque tem que de lá para cá. Esse é o nosso objetivo. Criar uma potência Shadow e poder ajudar todos, todos os parceiros brasileiros que querem ser ajudados, cara. A Shadow sempre teve esse objetivo no jogo. Então, certo. Quer comentar mais alguma coisa? Não, não. não. É no Só isso? Dia. Ok. Então tá. Agora uma pergunta mais sentimental, mais pessoal. Do que você sente falta do chinês? Putz, muita coisa, cara. Vai, um Primeiramente... Ah, é um minuto. vamos lá, é, muita coisa. Primeiramente, em relação a coisas que se pode comprar no chinês e coisas que não pode comprar no brasileiro. T3, T4, eram muito mais fáceis de pegar no, no chinês. Você podia comprar T3 com dinheiro fácil, pegar a remissão de prata mais fácil. Aqui não, você praticamente é obrigado a comprar cash para conseguir. Senão vai ter que pagar uma fortuna para conseguir uma remissão de prata. Eu achei isso muito estranho, muito chato também. Muitas coisas como o leilão de cash também não existem mais no Brasil brasileiro. No chinês possuímos leilão de cash, em que você trocava, digamos, 100k de grana por 2 cash. Ajudava muito. isso foi tirado isso foi também. Diversas coisas. Atualizações constantes, que reparavam bugs, que aqui não está não tendo de atualizações até agora. Entre outras coisas do jogo. É, complicado. E deu um é. minuto... Sobre os bugs, é, eles têm arrumado aos poucos, cara. Eles mudaram já o sistema de PvP por level, tudo. Estão arrumando Sim, bem devagar, pouco, mano. mas estão muito devagar. Tem que ser um pouco mais ágil nisso, tem não tem reclamando. Ah, por sinal eu concordo nisso. E sobre as outras coisas aí me chateou muito da Game, eles estão tentando deixar um jogo meio p 2 Estão forçando. Exatamente. Estão forçando A pesado. É Agora tem uma pergunta mais para você ser o minha chance, a propaganda, que essa pergunta sempre se encaixa aqui. Por que, que entrar na Shadow? Tá pronto? Só tem um minuto, hein? Não adianta falar muito que é um minuto. Só a gente corta no, no minuto. Tá pronto? Beleza. Deu uma pensada Beleza. rápida? Bom. Um minuto Beleza. na tela. Cara, valeu. A Shadow nasceu no chinês com uma vida minúscula, pequena, com muitas potências em cima dela. Crescemos ajudando vários players que entravam eram ajudados via Discord, via até Skype que ajudava, e a gente veio com o objetivo de vir um brasileiro para ajudar muita gente, tanto que se você checar uma um pessoa da guilda Shadow um 59, ela é muito mais forte que muitos outros de outras guildas, não querendo ofender outras guildas desse mesmo level. O motivo é simples, nós praticamente pedimos para que todos os membros participem do Discord porque fica mais fácil de ajudá-los, eles pedem ajuda e eu obrigo as patentes altas que é uma regra das patentes altas, ajudar essa pessoa. Digamos, pessoa que é 12, 12 cartas, 3, 4 ou até menor que isso, eles têm que ajudar. É uma regra obrigatória das patentes altas, da verde até a patente líder. E a gente decide isso sempre. Aqui o Daniel. É... Cinco segundos. Ah, então, acabou então. <risos> então acabou. Faltou muito o que falar, pouco tempo para poder fazer o semechan. Mas então. Exato. É, é, é, é, é. Qual foi a tua experiência estar que tá aqui? Quer convidar outra guild para participar? Cara, eu gostaria muito de convidar a guild da Aliança, União dos Deuses. Porque eu queria mostrar o motivo da Aliança e também tirar o que muitos dizem sobre a Aliança. Ela não é o um mal todo, ela não é esse mal todo que um fica falando que algumas guildas por aí ficam mexendo se Algumas guildas por aí que se dizem inimigas dessa Aliança tentaram corromper a aliança dentro dela e por isso foram tiradas, não vou dizer nomes porque eu não sou desse tipo, eu só queria também convidar as nossas guildas aliadas e outras guildas, cara, tem guildas por aí que merecem muito estar nesse vídeo, uma delas é a Polpec, ela é, significa gregos, ou, espectros em, em grego, e eles estão agora, começaram agora, mas é uma guida forte, de membros fortes, eles estão em base nível 3 e rank 35, mas tem um futuro imenso eu acho que participar desse, dessa live aqui seria muito bom pra eles também. Opa, então... Alguém que conheceu a Polpec? É esse? Polpec. Polpec, eu achei ela. Alguém que conheceu a Polpec, pede pra entrar em contato com a gente, nos comentários aí. É pra até, alguém vir participar. É até é a Polpa Talk. É nome difícil de dizer, cara. É, é, eu vi um símbolo aqui bem bizarro. É. Opa, passou o a gente, não liga não. Então, galera, galera da, da Aliança, que querem participar, deixe seu comentário aí. Vamos organizar, marcar um horário certinho para a gente poder gravar junto e vocês vão participar da palhinha aqui, certo? Valeu, então, cara, já falamos tudo legal, isso? Certo? Então, galera, como sempre, comente as perguntas que vocês querem ver aqui. Lembrando, quatro perguntas vão ser escolhidas por vocês e a última é a pergunta do Mecham. Se der certo, a gente pode até aumentar para seis perguntas, para cinco de vocês, uma do Mecham ali da galera. Então se inscreva no canal, compartilhe e dê uma passada na Shadow para dar um salve se gostar de ouvir o que ele teve nos falar, certo? Valeu, galerinha. Eu vou divulgar para todo mundo a Shadow e que todo mundo seja ajudado nessa guilda em todo o jogo. Agradecemos o convite e Clube, -te, eu só te que dizer obrigado por esse convite e que eu quero muito que esse canal cresça, viu? Opa, obrigado. Trabalho, cara. Eu espero mesmo sua guilde, espero... Que tragam mais gente, então chama a galera da sua aliança para vir participar também, ok? Pode deixar. E fui!